Olá tudo bom? Professora Gabi Becalli aqui e neste vídeo de hoje nós vamos comentar algumas questões de um assunto que é muito, muito, muito importante aí nas mais diversas provas e concursos de psicologia espalhados pelo nosso país. Estamos falando de psicopatologia. Por favor não se assustem, psicopatologia é sim aquele assunto que tem aqueles monte de terminho estranho, aquelas várias classificações de transtornos mentais Pois é, mas é um assunto muito, muito importante para você acertar essas questões na sua prova e garantir aquele pontinho. Pessoal, é, a, o nosso vídeo vai se basear, sim, em comentários de questões de psicopatologia. A gente vai falar notadamente de questões relacionadas ao DSM-5, então ao Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais e ao livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Dalglar Duas referências importantíssimas quando o tema é psicopatologia. Bom, como eu já falei, a base são questões, só que vocês vão perceber aqui comigo que o nosso comentário vai ser muito, muito, muito detalhado. Então, a gente vai muito a fundo nessas questões aqui que eu trouxe como base, nessas questões que eu selecionei aqui para vocês com muito carinho. A gente vai muito a fundo nelas para também, a partir da, das questões, relembrar... Esses assuntos e alguns temas aí muito importantes dentro do campo da psicopatologia. Mas vamos lá, vamos comigo que vocês vão entender melhor qual vai ser aqui o nosso funcionamento, o funcionamento desse videozinho. Vamos lá? Tá aí para vocês então o nosso slide inicial de apresentação. Questões selecionadas e comentadas de psicopatologia. Tá aí meu Instagram para você que não me segue ainda. Por favor, eu coloco várias dicas legais lá alguns comentários de questões, dicas de conteúdo, dicas de estudo, então, por favor, me sigam lá, ok? Mas bora, bora o que interessa. Bom, pessoal, a primeira questão é uma questão do Instituto OCP, da Polícia Civil do Espírito Santo, que diz assim, sobre a personalidade antissocial, assinale a alternativa correta. Bom, então a gente vai começar falando aqui de transtornos de personalidade. Que por sinal é um tema muito recorrente e muito importante nas provas concursos PSI. Dentro de psicopatologia, o tópico dos transtornos de personalidade é um tópico para o qual aí você tem que dar muita atenção, você tem que estudar com muito cuidado, tá? Vamos lá comigo? Olha só. Diz assim: a questão que é então, galera, a alternativa correta em relação à chamada personalidade antissocial. Comigo, então, letra A. Pode ser diagnosticada na infância quando há violação dos direitos das outras pessoas e ausência de remorso. Galera, de acordo com o nosso Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, né? Apelidado aí de DSM-5. Não, o transtorno de personalidade antissocial não pode ser diagnosticado na infância somente a partir dos 18 anos de idade. Aí de azul pra vocês. Galera, o que eu for, o que eu for trazendo de, de azul não faz parte da questão, tá? Já é um comentário adicional que eu coloquei aqui pra gente, ok? Então tá aí pra vocês de azul. O indivíduo tem que ter no mínimo 18 anos de idade pra ser dado, então, o diagnóstico deste transtorno, né, de personalidade antissocial, ok? Letra A, então, tá errada, portanto, não é nosso gabarito. Letra B. Há evidências de transtorno de conduta com idade anterior aos 15 anos de idade. Galera, a letra B tá correta e é assim o nosso gabarito, é o que diz o SM5. Então, cuidado com essas questões de idade aqui de cronologia, vejam bem. Primeiro, o diagnóstico não pode ser dado na infância, não, só a partir dos 18 anos de idade. Mas mesmo eu só podendo dar o diagnóstico a partir dos 18 anos de idade, há evidências de transtorno de conduta e anteriores aos 15 anos de idade, sim. Ok? Então, diagnóstico só a partir dos 18, mas há sim essa especificação de evidências de transtorno de conduta com idade anterior aos 15 anos de idade. O transtorno de conduta, galera, é um outro transtorno que também tá lá no DSM-5, num capítulo que não é o capítulo de transtorno de personalidade, tá? Uh, é um capítulo relacionado lá a outros transtornos, mas mais adiante eu falo aqui uh, para vocês melhor um pouquinho ainda nessa questão sobre o tal desse transtorno de conduta, tudo bem? Letra B está correta, é o que diz o DSM-5. Letra C. Para o diagnóstico, é necessário que ao menos um dos seguintes comportamentos esteja presente. Fracasso em ajustamento de normas sociais, tendência à falsidade, impulsividade, irritabilidade e agressividade. Galera, a letra C está errada por quê? Porque não basta ao menos um dos seguintes comportamentos, não. De acordo com o DSM-5... A um padrão difuso de desconsideração e de violação dos direitos das outras pessoas, conforme indicado por três ou mais. Vejam bem, não é ao menos um, é três ou mais. Então, no mínimo três dos determinados comportamentos dos quais a SM5 vai falar aqui. Para a gente, tem que estar presente. No mínimo três. Então, nada disso de ao menos um, ok? Letra C está errada. Bom, quais são, então, né, esses comportamentos, esses padrões aqui? Um fracasso em se ajustar às normas sociais, aqui eu trouxe bem resumidinho, tá? Esses padrões aqui de comportamento que o SM5 vai descrever. Então, fracasso em se ajustar às normas sociais, tendência à falsidade, vocês vejam que aqui realmente está de acordo lá com o que a letra C fala, só que não é o menos um, como a gente viu, são três ou mais, ok? Impulsividade realmente está presente, a irritabilidade e agressividade também realmente está presente, Galera, só que além desses comportamentos que a letra C traz, outros comportamentos também são colocados lá no DSM-5, que são esses que eu sublinhei aqui para vocês. ó Descaso pela segurança de si ou de outros, irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetida em manter uma conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações financeiras, ausência de remorso, conforme indicado pela indiferença, ou racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou mesmo roubado outras pessoas, ok? Então, duas coisas aí que tornam a letra C errada, né, gente? Primeiro, não basta um ou mais daqueles comportamentos. Na verdade, eu tenho que ter três ou mais, ok? Pelo menos três, então, dos comportamentos descritos. E embora esses comportamentos que a letra C descreve para a gente realmente estejam presentes, então, o fracasso em se ajustar a normas sociais... A tendência à falsidade, a impulsividade, a irritabilidade e à agressividade, né? Ah, além desses comportamentos, outros comportamentos que o DSM-5 também vai trazer pra gente, tá? Que, é, que vai aqui desse número 5 aqui até o número 7 que eu coloquei pra vocês. São ainda, então, comportamentos adicionais descritos aí, gente. Lembrando, a gente tá falando de personalidade antissocial, ok? Mas bora então, letra C tá errada. Vamos pra próxima. Letra D. Os comportamentos específicos, característicos da personalidade antissocial se encaixam em uma de quatro categorias. Agressão a pessoas e animais, destruição de propriedade, fraude, roubo ou grave violação às regras. Pessoal, essas categorias existem sim, elas são descritas no DSM-5, só que elas não são descritas para a personalidade antissocial, não. Essas categorias, essas características, são, na verdade, do tal do transtorno de conduta. Lembra lá do transtorno de conduta, que foi o nosso gabarito aqui na letra B? Que há evidências aí de transtorno de conduta com a idade anterior aos 15 anos, no transtorno de personalidade antissocial? Pois é, e o que descreve esse transtorno de conduta é exatamente o que a letra D coloca pra gente. Ela tá errada porque tá falando que isso aqui caracterizaria a personalidade antissocial, só que não é. Na verdade, essas características estão lá no transtorno de conduta. Então, relembrando, os comportamentos específicos característicos do transtorno de conduta e não da personalidade antissocial se encaixam, sim, em uma de quatro categorias. Agressão a pessoas e animais, destruição de propriedade, fraude ou roubo ou grave violação a regras, ok? Letra D, então, está errada, mas já ajuda a gente para gente estudar e relembrar as características do transtorno de conduta. Letra E. Disforia, tensão e incapacidade de tolerar monotonia e humor deprimido não são características associadas ao diagnóstico. Pessoal, errada a letra E, por quê? Porque essas características são sim relacionadas aí ao transtorno de personalidade antissocial, é o que coloca pra gente o DSM-5. Tudo bem? Tá aí de azul embaixo para vocês, indivíduos, então, com transtorno da personalidade antissocial, Podem apresentar, sim, disforia, incluindo queixas de tensão, incapacidade de tolerar a monotonia e também humor deprimido. A letra E também está errada, também está incorreta. Então, questãozinha, gente, muito boa, né? Cheia de detalhes aí, questão muito bacana para a gente estudar um pouquinho os transtornos de personalidade no DSM-5+, mais especificamente o transtorno de personalidade antissocial. Mas como eu falei para vocês, como a gente vai a fundo nas questões para relembrar temas importantes... Em relação ao conteúdo de psicopatologia, a gente continua aí falando do, dos transtornos de personalidade, para relembrar um pouquinho dessa matéria que é muito importante nas questões e provas de psicologia. Aqui, ok? E aí eu trouxe para vocês, gente, os três grupos de transtornos de personalidade de acordo com o DSM-5 e trouxe as principais características de cada um dos transtornos de personalidade, tudo bem? Gente, aqui tá bem resumidinho, tá? É só para gente relembrar, dar aquela refrescada na memória em quais são os transtornos de personalidade que o DSM-5 traz para gente e quais são ali as palavrinhas-chave ligadas a cada um desses transtornos, tudo bem? Vamos relembrar comigo então, olha aí. O grupo A é o grupo dos chamados transtornos esquisitos ou excêntricos, né, das pessoas que têm essas características aí, os esquisitos ou excêntricos. Dentro do grupo A, a gente tem o transtorno de personalidade paranoide, o transtorno de personalidade esquizoide e o transtorno de personalidade esquizotípica. O que, é que principalmente caracteriza esse chamado transtorno da personalidade paranoide? Há um padrão de desconfiança e suspeita. Motivações dos outros são interpretadas como malévolas, por isso, paranoide, né, gente, a lógica do paranoide mesmo. Então, há esse padrão de desconfiança e suspeita em relação aí às outras pessoas, ok? Outro transtorno de personalidade esquizóide dentro do grupo A, né, dos esquisitos ou excêntricos, há um padrão de distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão emocional. Então, lembrou de transtorno da personalidade esquizóide? Cuidado, porque vai ter o esquizóide e o esquizotípico, né? No esquizóide, a gente tem, então, esse padrão, né? Essa característica do distanciamento da relação social e da faixa restrita de expressão emocional. E, por fim, o último transtorno dentro desse grupo A é o transtorno de personalidade esquizotípica. Aqui é esquizotípica, ok? Aqui é um padrão de desconforto agudo nas relações íntimas, e distorções cognitivas ou perceptivas, além de excentricidade. Gente, a principal diferença aí, para vocês lembrarem, entre o transtorno de personalidade de esquizóide e o esquizotípica, tá? É que no transtorno de personalidade esquizotípica, especificamente, a gente vai ter aí essa característica de distorções cognitivas ou perceptivas, tudo bem? Tá então, as principais características dos três transtornos de personalidade que compõem o grupo A. Vamos para o grupo B. No grupo B, a gente tem os dramáticos, os emotivos ou os erráticos. Dentro desse grupo B, a gente vai ter a personalidade antissocial, que foi lá né, a, a personalidade da nossa questão, lá que a gente resolveu, o transtorno de personalidade borderline, a personalidade histriônica e também a personalidade narcisista. O que, é que principalmente caracteriza a personalidade antissocial? Um padrão de desrespeito e de violação dos direitos alheios, né? Aquelas características que a gente já falou resolvendo a nossa questãozinha que tratava exatamente desse transtorno aqui. Agora a gente está entendendo no contexto maior dentro da SM5 onde ele se situa, tudo bem? O transtorno de personalidade borderline, lembrou de borderline, lembrou do in-in, né? Lembrou da instabilidade tá? e da impulsividade, que são muito característicos aqui no borderline. Então, padrão de instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem e nos afetos, e também a impulsividade, que é muito acentuada, tá? Borderline in, in, instabilidade, impulsividade. Palavrinhas-chave aí. O transtorno de personalidade estriônica, em que há um padrão de emo de emocionalidade e de busca de atenção em excesso, OK? Então, emocionalidade e busca de atenção em excesso lembrou aí da personalidade estriônica e por fim o transtorno de personalidade narcisista, em que há um padrão de grandiosidade aí, de necessidade de admiração, e também de falta de empatia, ok? Por isso, narcisista, lembrem, né? Narciso acha feio o que não é espelho, ok? Então, essa, essa questão da necessidade aí, de ser admirado e também da, da falta de empatia enquanto característicos do transtorno de personalidade narcisista. Por fim, o nosso grupo C, composto aí dos ansiosos ou medrosos, tudo bem? A gente vai ter o transtorno de personalidade evitativa, o dependente e o obsessivo compulsivo. No transtorno de personalidade evitativa, a gente tem um padrão de inibição social, sentimentos de inadequação e sensibilidade acentuada diante da avaliação negativa. No transtorno de personalidade dependente, um padrão de comportamento submisso e apegado, uma necessidade excessiva de ser cuidado, por isso dependente. E no transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, um padrão de preocupação aí com ordem, com perfeccionismo e também com controle. Outra lembrança bacana aqui na nossa revisão. Cuidado, transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo é diferente de transtorno obsessivo-compulsivo, tudo bem, gente? A gente tem essas duas classes distintas. Aqui no de personalidade obsessivo-compulsivo... O que predomina não, não é tanto as obsessões e as compulsões, é mais esse padrão de personalidade mesmo, uh, ligado aí esse, a esse perfeccionismo, a essas questões de controle, ok? O, então, esse é o TEPOT, transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Mas lá no DSM, a gente também vai ter o TOC, tá? O transtorno obsessivo-compulsivo aí, que vai, que vai ter aí outras características, tá? Há semelhanças, mas lembre-se que principalmente são dois transtornos diferentes, cada um em sua categoria. Tudo bem? Só para a gente relembrar e revisar aqui. Seguindo, a gente parte, então, para a nossa outra questão, para a nossa segunda questão. Bora lá! Em se tratando das alterações da consciência, assinale a alternativa correta. Então vejam bem, galera. Lá na questão de número 1, um, a gente relembrou, fez um resuminho esperto aqui para relembrar os transtornos de personalidade lá no DSM-5. Nessa questão de número 2, a gente vai falar sobre uma das funções psíquicas, uma função psíquica que é importantíssima, né? que é a consciência. Aqui a gente está falando, a referência base para essa questão vai ser o livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. A gente vai falar da consciência né? enquanto função psíquica e das alterações da consciência. Matéria muito, muito, muito importante aí também dentro do tema da psicopatologia, ok? Mas bora lá. Alterações da consciência, então, mais uma vez a questão está pedindo a correta, ok? Bora lá. Letra A. O sono é considerado um estado de alteração normal da consciência, sendo composto pelas fases REM com movimentos oculares rápidos, e não REM, sem movimentos oculares rápidos, as quais se repetem de forma cíclica durante o sono. Pessoal, a letra A é a primeira assertiva e já é a nossa assertiva correta, já é sim o nosso gabarito. Pois é, gente, o sono é sim um estado e um estado de alteração normal da consciência, ou seja, a gente não está falando de uma alteração patológica da consciência, a gente está falando de uma alteração normal da consciência, que é o sono. E assim, essa divisão do sono, né, nessas fases do sono, que é a REM, se é fase REM. É com movimento ocular rápido e se a é fase não REM, é sem movimento ocular rápido, ok? REM com movimento, não REM, lembra do não e do sem, né? E não sem movimento ocular rápido, ok? Cuidado que as questões às vezes podem querer confundir aí, né? Trocar o REM pelo não REM. REM é com movimento e o não REM é sem movimento ocular rápido. E sim, há essa repetição de forma cíclica durante o sono. Letra A, nosso gabarito. Mas bora ver os erros da, das demais e também aumentar um pouquinho aí o nosso conhecimento sobre a função psíquica da consciência e suas alterações. B. A maioria das pessoas sonha várias vezes durante a noite e caso acordem após mais de oito minutos de um sono não REM, não se lembrarão mais do conteúdo do sonho. Galera, boa parte da questão está correta, tá? A única da assertiva, desculpem, Uh, a única coisa que torna essa assertiva errada é dizer aqui que é não-REM, galera. Não é após mais de oito minutos de um sono-REM, é após mais de oito minutos de um sono-REM, ok? Tá vendo como as questões adoram trocar aí características do REM pelo não-REM para te pegar? Vamos ver exatamente o que o Dalglaron coloca pra gente, olha só. A maioria das pessoas sonha várias vezes durante uma noite, é verdade. Apenas acabam não se lembrando da maior parte dos seus sonhos. Pois se acordarem ou acabarem sendo despertadas após mais de oito minutos, tá vendo, gente? Ó, tudo igualzinho, só que aqui ó, após mais de oito minutos de um sono rem e não de um sono não rem, durante o qual sonharam, não lembrarão mais do conteúdo do sonho. Letra B, então tá errada. Bora para ser a obnubilação ou turvação da consciência, o sopor e o coma. São alterações qualitativas da consciência, caracterizados em grau crescente na ordem apresentada pelo rebaixamento da quantidade de consciência. O que está que errada na letra C, na alternativa da letra C? Pessoal, não são alterações qualitativas da consciência, são alterações quantitativas da consciência. Pessoal, digo isso em outras aulas minhas, em, outras, em outros comentários de questões, né? Muitas vezes questões de prova são questões mais de atenção do que de psicologia, de fato, né? Então você tem que saber psicologia, no caso específico aqui, você tem que saber psicopatologia, mas você também tem que ter muita, muita, muita atenção, tá? Porque o que que torna essa questão errada aqui? Em vez de qualitativo, galera, seria quantitativo. Obdubilação, né? O sopor, o topor também e o coma, na verdade, são alterações, sim, da consciência, mas são alterações quantitativas da consciência, ou seja, estão ligadas a um rebaixamento da consciência, né? um rebaixamento do nível da consciência. Tudo bem? Coloquei aí de azul para vocês a nossa correção. Obdubilação, obturvação, sopor e coma, são alterações quantitativas da consciência. Então, vejam, gente, aqui o errinho está em trocar qualitativo por quantitativo, aqui o errinho estava só em trocar sono REM por sono não REM, tá? Então, muito, muito cuidado com isso aí. Letra D. Estados crepusculares, dissociação da consciência e transe são exemplos de alterações patológicas associadas ao rebaixamento do nível de consciência. Não, galera, porque a gente acabou de falar rebaixamento do nível de consciência, como a gente está falando de um rebaixamento, a gente está falando de uma lógica quantitativa, concordam comigo? Há um rebaixamento, a gente está falando de quantidade, né? a gente está falando de uma lógica quantitativa aqui. E não é isso que se trata, tá? E o azulzinho aqui é correção para vocês. As alterações qualitativas da consciência são estados crepusculares, estado segundo, dissociação da consciência, transe... E estado hipnótico, ou seja, são alterações qualitativas e não alterações associadas ao rebaixamento do nível de consciência. Galera, vale dizer, um, só uma curiosidade, um adendozinho assim, quase um, uma nota de rodapé, né? Uh, embora essas aqui sejam alterações qualitativas da consciência, mesmo nas alterações qualitativas da consciência, de acordo com o Daudela Rongo, vai haver algum grau de rebaixamento do nível da consciência sim, mas... Isso não é o principal, isso não é o que principalmente caracteriza, caracteriza aí as alterações qualitativas, como a própria nomenclatura traz para gente. Quando a gente fala em alteração qualitativa, né, que os exemplos são uh, essas alterações que a letra D colocou para gente, gente, né, estado crepuscular, dissociação da consciência e transe, a gente está falando de alterações na qualidade da na, na consciência e não da quantidade, e não em rebaixamentos aí em níveis progressivos. Ok? Cuidado com isso aí, só uma questão bem especificazinha aí. Então tá errada, porque o que principalmente caracteriza aí essas alterações qualitativas não são um rebaixamento do nível da consciência, ok? Por mais que possa estar presente, não é isso aí que principalmente caracteriza as alterações qualitativas. Letra E. Obnubilação da consciência, o estado onírico e os estados crepusculares são exemplos do funcionamento normal da consciência, recorrentes e cíclicos. Não, gente, isso aqui não se trata de funcionamento normal da consciência não, ok? A obnubilação da consciência é uma alteração patológica quantitativa da consciência, a gente já tinha falado dela aqui na letra C, né? O estado anírico é uma síndrome também com rebaixamento prolongado do nível de consciência que está próximo ao delírio. Delírio 1, tá? A gente vai falar um pouquinho mais dele aí, do delírio, tá? Nem vou falar agora não, daqui a pouquinho numa próxima questão a gente fala dele. E os estados crepusculares, alteração qualitativa da consciência, são alterações patológicas da consciência e não ligadas ao funcionamento normal. Relembrando, as consideradas alterações normais da consciência são o sono, que a gente já tinha falado dele, mas também o sonho e os ritmos circadianos. Então, cuidado nessa questão aqui, tá, gente? Muito, muito, muito cuidado. Vocês têm que saber diferenciar o que, que são alterações patológicas e dentro das patológicas, quais são as quantitativas e quais são as qualitativas, ok? E saber também que em relação à consciência há aí essas alterações normais, né? O sono, o sonho e o ritmo circadiano. Cada coisa na sua caixinha, bora, bora para nossa questão de número 3, que diz assim. Em relação aos vários critérios de normalidade e anormalidade em medicina e psicopatologia, assinale a alternativa correta. Aqui, mais um tópico muito recorrente nas questões de prova e concurso PSI, que são os chamados critérios de normalidade. Os critérios de normalidade em psicopatologia são descritos também pelo Daldo Rongo no livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. A gente vai resolver essa questão... E, em seguida, a gente vai mais fundo nela, relembrando quais são os critérios de normalidade e as principais características, os principais descritores de cada um desses critérios. Vamos comigo, então? Letra A. Mais uma vez, lembrando aqui a questão que é a correta, ok? A normalidade como ausência de doença configura como normal a pessoa com aspecto físico, mental e social sadios. Não, galera. A normalidade como ausência de doença... É, sim, um dos chamados critérios de normalidade descritos lá pelo Daldo Rongo. Só que o que caracteriza a normalidade como ausência de doença não é a pessoa com aspecto físico, mental e social sadios, não. O que caracteriza esse critério aqui, na verdade, é a ausência de sintomas, de sinais ou de doenças. A saúde é a vida no silêncio dos órgãos. Como assim, professora? Gente, lembrou de normalidade como ausência de doença? Lembrou de um critério que está pautado numa lógica negativa. Como assim é? Pois é. A normalidade é a ausência de doença, tá vendo como o critério é negativo? O que, que é normal, então, né? O que, que é uma pessoa normal? O que, que é saudável de acordo com eh, esse critério da ausência de doença? É não ter doença. O normal, né? A pessoa saudável é aquela pessoa que não tem doença. E aí o Daldo Rongo traz uma crítica em relação a esse critério. Ele diz assim: poxa. Esse critério traz uma definição pelo negativo, ou seja, não se define o que é saudável. Se diz que o saudável é o que não tem transtorno, é o que não tem doença, a definição é pelo negativo, é pelo que não é e não pelo que é. Entendem, ok? Por isso, normalidade como ausência, por isso negativo aí, ok? Normalidade como ausência de doença, nessa lógica negativa da definição. A letra A não é nosso gabarito, não é isso que caracteriza aí esse critério, tudo bem? Bora, bora, letra B? Na normalidade dita operacional, indivíduos com características da maioria da população, ou seja, características mais frequentes, são considerados normais estando a patologia situada fora da curva estatística. Bom, a letra B traz uma das definições de um dos critérios de normalidade sim, só que não seria o critério da normalidade operacional, e sim o critério da normalidade estatística, né? Por que normalidade estatística, gente? Exatamente aí como traz a letra B para gente. A normalidade estatística entende que o normal é aquele que está com todo mundo, está com a maioria. Então, se, se a maioria tem aquilo ali, ok, está dentro da curva normal, né? Tá, tá junto ali com todo mundo, com a galera, tá normal, tá saudável. Outro critério, é, esse critério da normalidade estatística, né? Sendo então uh, o normal, aquilo que é mais frequente, também tem lá as suas críticas. Por quê? Porque muitas vezes, a, as, por exemplo, um transtorno de ansiedade, um transtorno de ansiedade lá, algum transtorno depressivo, ele é super frequente, né? Nem por isso ele vai ser normal, né, gente? Então, às vezes, por mais, por mais que seja frequente ali, não necessariamente vai ser normal, ok? É uma crítica também a esse critério chamado de normalidade estatística. Bom, mas a B tá errada porque não se trata do critério da normalidade operacional, e sim do critério da normalidade estatística. Letra C. O critério de normalidade como bem-estar, adotado pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, é um conceito criticado por ser amplo, vasto e impreciso, uma vez que bem-estar é dificilmente definido de maneira objetiva. letra C está corretíssima, gente, é o nosso gabarito. Existe sim esse critério de normalidade aí como bem-estar, normalidade com bem-estar, que é aquele critério da OMS, sabe? Então, uh, fala de um bem-estar físico, de um bem-estar psicológico. Ok, esse critério é bacana, né, o critério do bem-estar, porque ele vai além de uma lógica negativa lá, lembra, do, de ausência de doença, que tem aquela lógica negativa, de diz que saudável é quem não tem doença, quem não tem transtorno? Pois é, o da OMS vai, vai além, ele vai dizer, não, olha... Na verdade, a gente acha que saudável é um completo bem-estar físico, psíquico. Então, bacana, né? Além de, de trazer uma definição que é positiva, que vai dizer o que é saudável, não vai se pautar pelo, somente pelo que não é saudável, traz também essa lógica psicológica dentro do, de um conceito de normalidade, de saúde. Ok, só que realmente, gente, há também essa crítica, né? O livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais traz essa crítica, dizendo, olha, ok, só que o que é um completo bem-estar? Se a gente fosse pautar aí no que é normal, no que é saudável por um completo bem-estar, é muito difícil definir o que é um completo bem-estar. Quase ninguém seria normal, né? Porque quem estaria completamente invadido por um estado total de bem-estar? Complicado isso aí, né? Realmente o livro traz aí essa crítica e é exatamente o que fala a letra C, que é o nosso gabarito. Letra D. Em se tratando de normalidade como liberdade, normal é aquele que não tem um transtorno mental definido. A normalidade corresponde àquilo que não é, ao que falta. Galera, acabamos de falar, estão lembrados aqui? Bom, a letra D também corresponde a um critério de normalidade, só que a normalidade como ausência de doença. tá vendo como que se pauta aqui pelo negativo, né? Então, normalidade é aquele que não tem um transtorno mental. Então, a normalidade é aquilo que ela não é, a definição é pelo que falta, ok? Então, essa definição corresponde à normalidade como ausência de doença e não à normalidade como liberdade. Letra D tá errada. Letra E, na normalidade como processo, a ênfase é no processo de percepção subjetiva de si e de seu estado de saúde. Galera, não. Esse também é um conceito de um dos critérios de normalidade, mas não da normalidade como processo, e sim da normalidade subjetiva. Normalidade subjetiva, a gente, se pauta esse critério, né? Se pauta exatamente numa percepção própria do sujeito, né? Então, se o sujeito entende se ele é saudável ou não, poxa, eu entendo que eu tô bem, entendo que eu tô saudável. Então, critério aí subjetivo. Esse critério também recebe uma crítica, né? E o exemplo que o livro dá lá é muito bacana, que é de um paciente com mania, por exemplo. Se você perguntar a um paciente de, que tá com mania, com quadro de mania, que se ele tá bem, ele vai dizer que tá maravilhoso, que tá ótimo. Poxa, então tá vendo como pode ser falho também esse critério subjetivo? Porque às vezes a pessoa se sente bem, ela diz que tá bem, só que na verdade ela tá com um quadro super complicado, que é um quadro de mania, né? Então, também uma crítica aí a esse critério de normalidade subjetiva. Para finalizar, a gente vai colocar aqui, para a gente esquematizar direitinho na cabeça, quais são os critérios de normalidade, de acordo com o Dal Rongo, e as principais características de cada um deles. Vamos lá? Normalidade como ausência de doença a gente já falou um pouquinho dela, né? Então, se pauta aí na ausência de sintomas, de sinais ou de doenças, é aquela lógica do negativo, né? Então, eu digo o que é normal, o que é saudável, pelo negativo, pela lógica da ausência aí de sintoma, de transtorno, de sinal ou doença. A normalidade ideal também é um outro critério, aqui é uma norma ideal estabelecida arbitrariamente. Para vocês tentarem lembrar e fazer associação, aqui na normalidade ideal é dado o exemplo de dissidentes políticos que eram considerados pessoas com transtornos mentais. Então, por exemplo, gente, em determinados regimes políticos totalitários, aquelas pessoas que discordam do regime de governo acabam sendo consideradas pessoas com transtorno, com transtorno mental. E essa aí é a lógica do critério de normalidade como normalidade ideal. A normalidade estatística, a gente também já falou um pouquinho dela, né? Aqui o normal é aquilo que se observa com mais frequência. A normalidade como bem-estar, a gente também já falou um pouquinho dela, que é aquela definição da Organização Mundial de Saúde... Aqui a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Lembrando daquela crítica, né, de quanto essa definição é vasta, imprecisa e é difícil, esse completo bem-estar. A normalidade funcional, aqui o fenômeno patológico, ele é disfuncional, causa sofrimento ao próprio sujeito e às pessoas à sua volta. Normalidade como processo, lembrou da lógica processual, lembrou de desenvolvimento, de um processo, né? Então a normalidade como processo vai considerar aí aspectos do desenvolvimento humano, por exemplo, entendendo aí que determinadas questões, determinadas características vão ser próprias a determinados estágios de desenvolvimento, na infância, na adolescência, enfim. Normalidade como processo útil então na psicopatologia do desenvolvimento. Normalidade subjetiva, ênfase na percepção subjetiva do próprio indivíduo. A gente já falou um pouquinho dela também, lembrando aí daquela crítica do exemplo da pessoa que tem mania, lembram? Então, a pessoa que tem mania, por ela, né? Na percepção subjetiva dela, ela vai estar tá bem, mas na verdade ela está com um quadro aí que é super complicado, né? A normalidade como liberdade. Aqui, a doença mental na normalidade como liberdade significa a perda da liberdade existencial de acordo com esse critério aqui da normalidade uh, como liberdade, né? a essa ênfase aí na lógica da liberdade, ok? Transtorno mental, né? De acordo com esse critério, é uma forma de ser, uma forma de estar no mundo. E, por fim, a normalidade operacional, que está mais ligada a uma lógica pragmática. A normalidade operacional é um tipo de critério disposto aí uh, nos, nos grandes manuais, como o da SM e a CID, Ok? Relembramos, então, os critérios de normalidade e vamos para a nossa próxima questão. Um homem de 48 anos de idade foi feito refém em um assalto a banco e levado na mala de um carro. Algumas semanas depois, começou a apresentar mudanças de comportamento, sentindo-se mais inquieto e irritado. Além disso, não dorme bem e não consegue ficar em locais fechados. Iniciou o acompanhamento psicológico após encaminhamento do psiquiatra que o diagnosticou com um transtorno de estresse pós-traumático, nosso TEPT. Sobre esse transtorno, analise as afirmativas abaixo. Galera, vale dizer que o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, é um dos transtornos que mais cai, mas ele despenca nas questões de psicologia. Então, a gente vai falar um pouquinho mais dele e um pouquinho mais a fundo nele a partir Desta questão. Vamos comigo? Número 1. Um, o TEPT apresenta um padrão clínico com o predomínio de sintomas de revivência do medo, estado de humor disfórico, sintomas reativos externalizantes, além de sintomas dissociativos. Galera, um tá errada. Por quê? Porque o, ter, o, o transtorno de estresse pós-traumático não apresenta um padrão clínico, não, tá? Confere comigo exatamente o que o DSM-5 traz. A apresentação clínica do TEPT te varia, tá vendo, gente? Se a apresentação clínica varia, na verdade, eu não tenho um padrão clínico, concordam? A apresentação, na verdade, clínica, ela é variável e não padronizada, como diz a assertiva de número 1. Assim, em alguns indivíduos, sintomas de revivência do medo emocionais e comportamentais podem predominar, ok? Em outros, já, já mostrando uma variação, a gente pode ter estados de humor anedônicos ou disfóricos e cognições negativas que podem ser mais perturbadoras. Já em alguns outros, a excitação e sintomas reativos externalizantes são proeminentes. Enquanto em outros, sintomas dissociativos predominam, então, tá vendo como a apresentação clínica ela é bem variada mesmo? Pode ser bem variada, gente? Por fim, algumas pessoas podem exibir a combinação de todos esses padrões de sintoma. Confirmando, então, que a número 1 um está errada. 2. Para diferenciar o TEPT da agorofobia, é importante examinar se o medo, a ansiedade ou a esquiva estão relacionados somente com situações que evocam na memória do indivíduo um ou mais eventos traumáticos. Galera, a 2 está, sim, correta. A 2 está falando de um diagnóstico diferencial entre o TEPT e um quadro de agorofobia, né? Que é um quadro aí, um transtorno de ansiedade, ok? Realmente, essa questão é crucial para se verificar. Falou em TEPT, gente? Falou na ocorrência de um evento traumático. A gente tem que ter esse evento aí que acontece, tudo bem? Trouxe aí de azul para vocês, então. Agorofobia. Pessoas são apreensivas e ansiosas acerca de duas ou mais dessas situações. Para a gente relembrar um pouquinho, tá, gente? O que, que é. Agorafobia. Usar transporte público, estar em espaço aberto, por exemplo, estacionamento, ponte, estar em lugar fechado, como loja, teatro, ficar em uma fila ou estar no meio de uma multidão e também sair de casa sozinho, ok? São as características aí ligadas à agorafobia. Três. A ansiedade está invariavelmente presente no transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de ansiedade generalizada... Não é diagnosticado se a ansiedade e a preocupação são mais bem explicados por sintomas do TEPT. A 3 também está correta. Gente, vou pedir cuidado de vocês aqui. Vejam, a 3 fala uma coisa que é totalmente coerente. A ansiedade está invariavelmente presente, sim, no transtorno de estresse pós-traumático, ok? O transtorno de teste pós-traumático não está localizado no DSM-5 como um transtorno de ansiedade. A gente tem a categoria dos transtornos de ansiedade, o TEPT está em outra categoria, eu trouxe aqui depois para a gente ver. Mas, mesmo ele não estando lá nesta categoria, ele tem sim, é um transtorno que tem sim, fortes componentes de ansiedade. Por isso a gente viu, tanto na 2 quanto na 3 aqui, esses diagnósticos diferenciais, né? Com a agrofobia e também com, aqui com o chamado transtorno de ansiedade generalizada, que é um outro transtorno que está lá nos transtornos de ansiedade, tudo bem? Trouxe aqui para vocês o que, que caracteriza o transtorno de ansiedade generalizada. Ansiedade, preocupação persistente e excessiva acerca de vários domínios, por isso... Generalizada. 4. As lembranças intrusivas no TEPT são semelhantes às ruminações depressivas, se aplicam a recordações angustiantes, involuntárias e intrusivas e incluem componentes emocionais ou fisiológicos. Pessoal, essa assertiva está errada porque essas lembranças intrusivas do TEPT não são semelhantes às ruminações depressivas. É o que fala pra gente o DSM5. Confere comigo que tá de azul. As lembranças intrusivas no TEPT são distintas, então não são semelhantes das ruminações depressivas, no sentido de que só se aplicam a recordações angustiantes involuntárias e intrusivas. No TEPT, gente, essas recordações vêm do nada, elas são involuntárias, elas são altamente intrusivas para o sujeito. A ênfase é nas lembranças recorrentes do evento, as quais normalmente incluem componentes comportamentais sensoriais, emocionais ou fisiológicos. Tudo bem? Bom, quais estão corretas, então? A 2 e a 3, como a gente já viu, né? 1 um e 4 estão erradas. O nosso gabarito é a letra C. Para finalizar e a gente relembrar um pouquinho do TEPT, que como eu já falei, é um transtorno muito importante para as provas do CIS, trouxe aí um resuminho, bem resuminho mesmo, aí, esquemático para a gente lembrar. Características importantes do transtorno de estresse pós-traumático. A exposição a é episódio concreto, ou pode ser também uma ameaça, de morte, lesão grave ou violência sexual. Gente, o TEPT se restringe a essas situações, tá bom? Cuidado. Morte, lesão grave ou violência sexual. Presença de sintomas intrusivos, né, a gente já tinha falado. Evitação persistente de estímulos associados ao evento traumático. Então, por exemplo, o evento traumático, que foi, por exemplo, um evento de violência sexual, que aconteceu com a pessoa em um determinado local, o que a pessoa costuma fazer? Ela costuma evitar ir naquele local de novo, né? Tem a ver aí uh, com essa característica da evitação de estímulos associados ao evento traumático. Alterações negativas em cognição e no humor também caracteriza, e alterações marcantes também na excitação e na reatividade. São importantes características do TEPT aí a gente relembrar. E, por fim, eu trouxe para vocês a categoria dos transtornos relacionados a traumas e estressores, que é para a gente saber exatamente onde é que está situadinho o TEPT, ok? O TEPT está dentro dessa categoria maior, que é a categoria dos transtornos relacionados a traumas e estressores. Outros transtornos que também compõem essa categoria são o transtorno de apego reativo, de interação social no o TEPT, né? que é o transtorno do qual a gente falou, o transtorno de estresse agudo também está aqui, os transtornos de adaptação também estão aqui e outros transtornos relacionados a traumas estressores especificado e relacionado a trauma estressor não especificado. Tudo bem? Só para a gente relembrar direitinho onde né, está onde situadinho ali o TEPT no DSM-5. Bora, bora? Vamos seguir então? Questão de número 5... A capacidade de se situar em relação a si mesmo, em relação ao ambiente, é um elemento básico da atividade mental. A desorientação temporo-espacial é um dos sintomas mais frequentes dos... A gente está falando em desorientação temporo-espacial, né? Ou seja, a pessoa não sabe onde ela está em relação ao seu espaço e, na, e nem em que momento ela está. Uma desorientação de tempo e de espaço. Em que transtorno essa característica é muito proeminente? Vamos ver, olha só. Letra A. Nos estados depressivos, não, gente, porque o que principalmente caracterizaria estados depressivos é uma lógica do humor, né? Um humor triste, vazio ou irritável. Então, isso não estaria principalmente notadamente presente em transtornos aí em estados depressivos. B, distúrbios somáticos? Também não, gente. Lembrou de distúrbio somático aí? Lembrou de sintomas somáticos perturbadores associados a pensamentos, sentimentos e comportamentos anormais em respeito a, a esses sintomas. Lembrou de, de distúrbio somático? Lembrou daquilo que aparece no corpo, galera, né? Que bate ali no corpo, que tá no corpo, ok? Por isso, distúrbio somático. Mas também não é o que principalmente caracteriza um distúrbio somático, não. Episódio maníaco? Também não. Aqui a gente está falando também de uma lógica mais de humor, né? O, a, o que principalmente caracteriza um episódio maníaco é um humor anormal e persistentemente elevado, expansível ou irritável, e um aumento anormal e persistente da atividade. Então, não estaria principalmente ligado a essa desorientação espacial não. Letra D, quadros psicoorgânicos. Sim, esse é o nosso gabarito. No DSM-5, gente, o paralelo uh, desses quadros psicoorgânicos seriam os chamados transtornos neurocognitivos. Quem está dentro dos transtornos neurocognitivos... E para quem lembra, eu falei lá no início da aula que eu ia falar melhor dele. É o Delirium, não é Delirio, é Delirium, tá? É um dos quadros aí dentro dos transtornos neurocognitivos no DSM-5, ok? É sim aqui uma característica, né? A desorientação espacial, uma característica muito uh, muito presente nos quadros psicorgânicos, por isso a letra D é o nosso gabarito. E letra E, transtorno de pânico, também não, gente. O transtorno de pânico... É caracterizado principalmente por ataques abruptos, né? De medo intenso ou desconforto intenso. Confere comigo o que o Dalglarondo fala. A desorientação temporo-espacial ocorre, de modo geral, em quadros psico-orgânicos. Ou seja, o Dalglarondo respondeu a questão pra gente, a gente. Deu o gabarito pra gente, né não, não? Exatamente aí que tá pedindo a questão. Por exemplo, no Alzheimer e no delírio. E aí, vamos relembrar um pouquinho o que é delírio? Gente, o delírio é, é caracterizado por uma alteração, por um rebaixamento da consciência e da atenção. Um quadro de delírio é considerado aí um tipo de, de estado confusional, tá ligado a é uma lógica de confusão, né? Um quadro confusional. O delírio pode ter uma variação muito grande, né? O quadro de delírio, dentro de um único dia, ele pode ter variações muito grandes. E outra característica que aparece muito do, no delírio, é essa desorientação temporo-espacial. O que, que seria uma orientação né, temporal? O que está ligado a uma orientação temporal? Indica se a pessoa sabe em que momento cronológico ela está vivendo. Por exemplo, a hora do dia, se é manhã, tarde ou noite, o dia da semana, o dia do mês, né? Então, quando a gente fala em uma desorientação temporal, a gente está falando de alguém que perde um pouco aí essas lógicas aí cronológicas. E uma orientação espacial, né? Para a gente saber, a gente pergunta ao paciente, por exemplo, o lugar onde ele se encontra, o andar do prédio, o bairro, a cidade e o país. Se ele não sabe muito bem responder essas questões, é porque ele pode estar aí desorientado no espaço. Tudo bem, galera? Falamos um pouquinho, então, dos quadros né? da desorientação temporoespacial e um pouquinho mais também do delirium, que não é delirio, ok? Delirium, esse rebaixamento da atenção da consciência. Delirio... É outra coisa, tá? O delírio tá ligado a uma alteração do juízo de realidade, por o né? e alguns autores colocam também como uma alteração do pensamento. Bora, bora, para uma outra questãozinha. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o da SM5, agrupou todas as manifestações de abuso e de dependência de substâncias sobre o título de transtornos por uso de substâncias e eliminou um dos critérios anteriormente definidos para caracterização desse tipo de transtorno. O critério eliminado foi, aqui a gente fala uh, de um outro assunto que é muito recorrente também nas provinhas, aí, nas questões, que são os transtornos por uso de substância, né? os transtornos relacionados a substâncias de uma forma mais geral. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho deles e mais a fundo nesse tema, a partir da nossa questãozinha da VUNESP. Letra A. Problemas legais recorrentes relacionados ao consumo de substâncias. A letra A é sim o nosso gabarito. Pessoal, essa questão de problemas legais que estão ligados ao, ao uso da substância, ao consumo da substância, realmente foi um critério que foi removido no DSM-5. Era um critério que existia lá, já no falecido DSM-4, mas que não está mais colocado no DSM-5. Confere comigo que está de azul. O critério de problemas legais recorrentes relacionados à substância foi removido, sim, do DSM-5 e um novo critério, chamada fissura, ou um forte desejo ou necessidade de usar a substância, foi acrescentado. Então, o critério do problema legal foi retirado do DSM-5 e foi acrescentada a fissura. A fissura nada mais é do que essa vontade enlouquecedora ali de usar a substância, tudo bem? A letra B, fissura pela droga? Não, a gente acabou de ver que, pelo contrário, a fissura é, sim, um critério, né? uso de droga em situação de exposição a risco também é colocado aí uh, como, como um critério. A manutenção do uso de droga, apesar do prejuízo físico, também é um critério. E a restrição do repertório de vida também, né, gente? Até porque muitas vezes, principalmente em quadros mais graves aí, de transtornos relacionados à substância, a pessoa gasta boa parte do tempo da vida dela ali uh, se preocupando em como usar a substância, qual vai ser a próxima hora que ela vai usar, o que, é que ela vai fazer para usar. Então, é assim uma restrição do repertório de vida. O critério eliminado é esse aqui que traz para a gente a letra A. Mas vamos mais a fundo um pouquinho nesse, nesse assunto, gente. Como a gente viu, o DSM-5 objetiva por trazer um, um trans, uma categoria maior, que é a chamada categoria do transtorno por uso de substância. A gente vai ver que o DSM-5 vai se basear principalmente no chamado transtorno por uso, que a gente vai falar agora, e também no transtorno induzido, Ok? O que caracteriza esse chamado transtorno por uso de substância é o baixo controle sobre o uso da substância. Então, por exemplo, esforços mal sucedidos para diminuir ou descontinuar o uso, incluindo aqui a fissura, né? A gente falou dela. Como assim, gente? Simples, né? A pessoa tenta parar de usar, mas não consegue. Ela tenta reduzir o consumo, mas não consegue. Então, não há ali um autocontrole, né? Ou ele é muito baixo, muito difícil, né? Esse baixo controle sobre o uso. A deterioração, o prejuízo social também caracteriza um transtorno por uso. Então, por exemplo, um fracasso em cumprir as principais obrigações no trabalho, na escola ou no lar. Além da manutenção do uso continuado, apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes. né? Então, embora a pessoa tenha problemas na família, no trabalho, na escola, ela continua usando a substância. O uso arriscado, por exemplo, o uso recorrente em situações nas quais isso representa perigo para a integridade física, por exemplo, a pessoa ingere bebida alcoólica e dirige, né? um exemplo de um razo arriscado. Por fim, os critérios farmacológicos também caracterizam aí o transtorno por uso de substância, que incluem a tolerância e a abstinência. Tolerância, gente, quando é que a pessoa fica tolerante a uma determinada substância? Por exemplo, quando ela precisa consumir mais, uma quantidade maior da substância para obter um mesmo nível de alteração. Por exemplo, é, antes a pessoa ficava num estado alterado bebendo dois copos de álcool. Hoje em dia, para ela ter aquele mesmo estado de alteração, ela precisa beber dez copos, ou seja, houve aí uma tolerância, ok? Só para ilustrar e vocês entenderem melhor. E a abstinência é quando a quantidade da substância né, no organismo da pessoa diminui, Seja porque ela parou de usar a substância, seja porque ela diminuiu a quantidade de substância ali que ela usa. E aí o organismo dela pode acabar uh, dando ali alguns sinais, alguns sintomas. Sinais comuns de abstinência são, por exemplo, tremores, né, ansiedade, em alguns casos, dependendo das substâncias, náusea e vômito também podem acontecer em quadros de abstinência, ok? Todavia, a gente, vale dizer que não são necessárias tolerância nem abstinência para um diagnóstico de transtorno por uso de substância, ok? O que está dizendo aqui o DSM? Olha, tolerância e abstinência são muito comuns em quadros de transtorno por uso, mas eles não são critérios essenciais, determinantes para o diagnóstico de transtorno por uso. Ou seja, comumente eles vão estar tá lá, mas se eles não estiverem e houver ali outros critérios presentes, a gente também pode dar o diagnóstico de transtorno por uso, ok? Não são, então, critérios determinantes, essenciais, embora comumente estejam ali sim. E aqui, eu trouxe um esqueminha, galera, para a gente entender melhor. Olha só, a gente acabou de falar desses critérios aqui, ó, percebe? Baixo controle, deterioração, prejuízo social, uso arriscado critérios farmacológicos. São critérios do transtorno por uso de substância, como a gente acabou de falar. Quando a gente fala em transtorno por uso de substância, a gente está falando de um uso continuado, né? de um uso recorrente, ok? Esse transtorno por uso está dentro de uma categoria maior lá no DSM que chama transtornos relacionados a substâncias, tá? Mas além do transtorno por uso lá no DSM, a gente também vai ter o chamado transtorno induzido por substância. No transtorno induzido, a gente vai ter a intoxicação, a abstinência, a intoxicação, a gente, que está ligado a um consumo recente, a uma ingestão recente ali da substância. A abstinência, além de outros transtornos mentais induzidos por substância, barra medicamento, ok? Então, o que, que, que, que acontece? No DSM-5, para cada uma das substâncias que são colocadas, a gente sempre vai ter a descrição do transtorno por uso daquela substância, o que está associado ao transtorno por uso, também o quadro de intoxicação para aquela substância e abstinência. Por exemplo, gente, é, uma das substâncias que o DSM-5 fala é o álcool. Então, a gente vai ter lá o que caracteriza o transtorno por uso do álcool, né? O que caracteriza a intoxicação e depois o que caracteriza a abstinência, ok? Isso não vai valer para todas as substâncias, porque em alguma delas tem questões mais específicas. Por exemplo, em algumas substâncias a gente não vai ter colocado o quadro de abstinência, ok? Enfim, mas só para a gente relembrar, refrescar aqui e trazer uh, essa noção maior aí dos transtornos relacionados à substância lá no nosso DSM-5. Gente, mais um slide aqui para a gente finalizar nossa aula. Muito importante também, ainda falando aí dos transtornos relacionados à substância, alguns, alguns termos muito importantes que costumam ser recorrentes nas provas. Fissura, a gente já falou um pouquinho dela, né? Que é o desejo ou necessidade intenso de usar a droga. A tolerância, que eu já dei uma palhinha para vocês também. Então, uma dose maior da substância necessária para obter o efeito desejado ou então o efeito reduzido é obtido após o consumo de uma dose habitual. A abstinência, também dei uma palhinha para vocês, né? Alteração comportamental devido à interrupção ou redução de um uso intenso e prolongado, e aí a quantidade de substância no organismo da pessoa diminui, podendo ter alguns sintomas, né? Alguns clássicos aí são tremores, ansiedade, ok? Mas isso varia, pode varia bastante de acordo com cada substância também, ok? E a intoxicação, que é uma síndrome reversível que ocorreu devido à recente ingestão de substância. Bom, gente, eu fico por aqui na nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Obviamente, em uma horinha aí, a gente não dá conta de falar de todos os temas que estão presentes dentro desse conteúdo amplo, que é a psicopatologia, mas eu trouxe aqui para vocês, selecionei alguns temas que são muito, muito, muito recorrentes nas provas, que costumam cair bastante. Tudo bem? Fico por aqui, então. Vejo vocês numa próxima por aí, galera. Bons estudos. Tchau, tchau.